Granja de macaboqueira ó oh, simplesmente granja, meu amor, pra vida inteira As margens do rio Coreaú Sou louco por ti, sou louco por tu As margens do rio Coreaú Sou louco por ti, granja sou louco por tu já fui pescar com meu marido muitas vezes, apagar a pé, botar a malhadeira. Muitas vezes mesmo, quando nossos filhos eram pequenos, a era precisão era braba, aí a gente ia mesmo. E aí, até hoje, né ele criou os filhos da pesca, ensinou os filhos a pescar, os filhos... Não gosto muito de pescar, né? Eu gosto de pescar mais, né? para comer assado. Mas quem gosta mais da é pescaria é a aquel. Quando eu era.. Nasci e me criei aqui na Maré. Quando eu era pequena, todos os dias a gente vinha tomar banho com eu, meus irmãos, meus primos. A gente vinha tomar banho pai pra escola e dava aula de pai escola e a gente tava aqui, né? E aí rolava, aula rolava o quê? Olá feia. a gente olhava daqui, lá estava a mãe, só chamando assim, ó. Mas são boas lembranças, muito boas aqui. A gente foi muito, muito feliz aqui nesse lugar. A gente ia, neste dito lugar, que a minha barraca lá era a parada de todos os pescadores. Viu, quando acabava de tapar e fazer, eu, eu assar um peixe, fazer uma coisa para comer, não ficava só duas, três canoas não, daqueles antigos. E olha o tamanho do rabo no meio. E nesse tempo era tão dificultoso, que hoje em dia você leva plástico. Onde primeiro era, você sabe o que era que a gente se enrolava na maré? Era, era surrão saca. Fazer aquelas sacas de paia, né? E aqueles esteirão de paia. E aí, quando a chuva vinha, a gente ficava debaixo. Às vezes, muitas e muitas vezes, o meu pai pegava chuva para me cobrir. Porque eu era pequeno. Eu marro o meu zinco. Aí eu acho que... Eu, eu sempre eu digo, ele quando ele, eu fiz essa casa, que ele estava com Alzheimer, ele dizia assim, minha filha não vai pescar não, eu digo, vou pai, eu vou seguir a, a, a sua profissão até o morrer. Mas que é perigoso você levar um golpe, um, porque dentro d'água tem a cobra, tem o aniquim, é. E a ostra, se você não for com muito jeito, você se corta. O amor é maior, o amor grita mais alto ainda. Muitos tiram o seu sustento da maré. A, mulher, a maré é riquíssima, né? É linda você maré. Como eu te falei, ela é fértil, ela tem, ela tem, o, ela tem o caranguejo, ela tem o siri ela tem o camarão, ela tem o sururu, a ostra. Olha que maravilha, né? Tá bom? Então, é muito importante. Muito importante para os pescadores, para as marisqueiras, para a população. Em geral, ela é muito importante. Sustenta muita gente. Muita gente sustenta aqui da maré. Muita gente mesmo. Riquíssima, né? você vê que maravilha. Ah, para mim a maré... Para mim, a maré, abaixo de Deus, a é maré. Porque, primeiramente, é Deus, né? E, segundamente, a é maré. Meus filhos foram criados pela mãe maré. Ela dava e o doente tinha a coragem de pegar, né? Porque na maré nunca falta. Toda vez que você vai, se você não traz muito, você traz pouco. Mas traz. Ela nunca deixa a gente na mão, nunca deixa a gente, né? É assim, desse jeito. A mulher que... A Isabel do Negro, eu conheci ela aí tirar a ali a Liduína. A maioria das mulheres daqui, Alice, sabe? Aí elas pegavam assim uma canoa com oito, dez mulheres, seis mulheres, pegavam a canoa. Naquele tempo era no remo, não existia motor, não. Aí descia. A meta do Tineco descia, chegava lá. Era como se fosse uma festa. Era umas mergulhando e outras lavando, cada cal fazendo seus montes. Acabava, botava, descia no maré, subia na outra, né? E aí, quando chegava em casa, já chegava tarde. Aí tinha aquele procedimento. Desempigava logo de noite. Quando era de madrugada, levanta, bota para cozinhar. E aí descascava e mandava vender. Entendi. É. Tem muita mulher mais antiga. porque uma já morreram, sabe? Mas ainda tem ali doína, tem... Muitas ainda. Tem. Mas elas... Cada account tem sua história. Cada um de nós tem uma história para contar, né? Aí, naquele meio, a viagem ia e voltava com as histórias, com as brincadeiras. Naquele tempo, o povo era mais unido, sabe? Tinha menos ambição. Hoje em dia, o povo, é, eles não tem mais uma amizade muito próxima. Eles não se aproximam mais. Mas é muita né desunião, falta de amor no coração. Antigamente... Assim, até quando eu me casei com meu marido, menos vizinha. A gente tinha o costume de fazer o almoço, aí uma fazia um prato e levava a vizinha. Aí eu pegava um prato e levava para outra vizinha. Tu acredita que era desse jeito? A Totó, a Maria do Ernesto, a Maria de Tira Rosa, a Antunieta do Gerardo, a Tia Socorro, a Tia Tom, a irmã do meu sogro, nós tudo era assim. Quando era de madrugada, quatro horas, a gente tinha o costume certo de levantar cada carro com suas latas, ia buscar água lá no Arrudão, era o tempo da seca, né? A gente ia buscar água lá nas cacimbas e ia, ia, voltava. Menino, o tempo passava rapidinho, que era uma alegria só. Aí, eu lembro de uma vez que eu arranquei um dente, eu não pude botar... O Cheira Rosa foi quem botou minha água, que o Toninho só vivia no mundo pescando. Ele não parava de pescar. Agora é que ele tá mais acomodado, porque ele vive meio aduentado, né? Mas o aí nunca foi de ficar em casa, Aí a gente era uns assim, muito próximo. Ainda são, graças a Deus, aqui eu, minhas cunhadas, a gente se dá tudo bem, sabe? pessoas é, tem de vestir, que aqui é um lugar muito bonito como você vê, e aí trazem bebida, bebem, deixam o lixo, onde consomem, deixam, né? deixam garrafas de cerveja, deixam, você viu a quantidade de lixo, até fralda descartada é de tudo tem, aí fica, fica muito complicado, é você vê que aqui é um, é um lugar tão bonito de graça, né, se a pessoa pode vir aproveitar, se divertir, de graça é nosso, e por que não cuidar, né, aí o que que acontece, vem, se divertem brincam e tudo, e aí deixa o lixo, a maré vem, enche, como você sabe que maré, enche, certo? Uhum. a maré vem, eles, quando a pessoa é, usa o lixo, ele, ele deixa você seco, pensa que a maré não vai encher, né e enche, né a maré enche, e quando volta, leva tudo Alguns ficam enganchados nos mangues. Né? Outros levam... Meu marido ele pesca perto do Camucim E tem dia que não vem peixe, só lixo. Só lixo. Ele diz que é, que é desanimador. O que vem de lixo? Não vem peixe nas maiadeiras, vem lixo. Aí você vê, né? E vai poluindo a maré, vai poluindo o rio. Chega nos mares, nos oceanos. E aí é, vai virando uma bola de neve. O meu tio, o tio bendito, ele bota as, as redes grossas dele para pegar a cama, pega lixo. o povo estão fazendo esses pontos de sobrevivência por ali né aquelas barracas aí ele joga muito lixo muita garrafa meu armário ele tem umas fotos muita foto ele com a canoa quando ele tem tempo né que agora ele não tá mais tendo muito tempo ele juntava o de horror de saco Desse saco cheio de lixo De dentro da maré, botava na canoa E trazia, tirava de dentro da água Ele subia para lá, descia pra cá E juntava Mas se todos fizessem isso, era bom Né? Mas não é todos que fazem Enquanto uns já quer limpo até eu levo a menina dela pra ver a maré ali Todo dia de tarde, se ela vê um lixo Ela já tá tirando, se a menina come uma coisinha Que deixa o, o sujo lá Ela não deixa, ela sai Mas não é todo mundo que é assim, né? o povo acha que não se acaba, mas se acaba, né, é aquela coisa, você tem a sua casa, você tem que limpar a sua casa, né, se a maré é um meio de sustento da gente, a gente tem que cuidar dela, cuidar como? Não jogando garrafa, não jogando lixo, né, cuidando dela. Quase não tem mais peixe aqui, quase não tem, eu lembro que quando eu era pequena, o pai vinha com uma tarrafinha e eu e meus irmãos da gente pequena, Aqui mesmo, só nessa partinha dessa região, ele, dois lances que ele dava ele pegava muita piaba, muito peixe e dali, eu lembro que às vezes a gente não tinha o que comer, o que jantar, né? Aí o pai, peraí, mulher, que eu fui ali na maré, e pegava a tarrafinha, com a gente Eu me lembro que eu vinha com uma sacolinha, botava água dentro, que era para botar os peixes, né? Aí dois, três lances que ele dava, jogava eu e meus irmãos, pegava, botava dentro da sacolinha Pronto, ali a gente chegava, a mãe consertava fritava e nós comia que com farinha frita, não era bom demais, mas, é. olha, Então estamos aqui, <risos> né? Eu fico, eu fico tão feliz, Lira, de, de, assim, de participar desse tipo de, de entrevista de documentário, porque até algum tempo atrás a gente era tão esquecido, a gente sempre teve essa cultura, acho que antigamente tinha até mais, né, mas nunca, a gente nunca foi reconhecido, a gente sempre foi assim um povo meio que esquecido, tá? da nossa cultura. E é muito bom, é muito gratificante ver que aqui, como você falou, envolve culturas, né? É, é muito bom. E melhor ainda, ser reconhecido, né? Porque quando você faz uma coisa que gosta, mora é, num lugar que gosta, faz o que gosta e é reconhecido, é maravilhoso.